Vamos acreditar nas dezenas 01, 03 e 05. A dezena 01 sempre que é sorteada uma vez costuma sair mais vezes seguidas. A dezena 03 saiu nos últimos dois concursos, porém como ela já saiu quatro vezes seguidas em alguns concursos anteriores, pode estar repetindo esse padrão. E a dezena 05 é a dezena mais frequente da linha, já vem sendo sorteada a 5 concursos seguidos, porém sua maior sequência dentro dos últimos 20 jogos foi de 7 vezes seguida sendo sorteada, então ela pode continuar sendo uma boa opção. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Vamos acreditar nas dezenas 06, 07, 08 e 10. A dezena 06 ganha bastante força para esse concurso, repare que olhando os últimos 20 concursos, sempre que ela foi sorteada uma vez, ela se repetiu no concurso seguinte, então é uma ótima opção. A dezena 07 já saiu por dois concursos seguidos, porém sua maior sequência foi de quatro vezes saindo consecutivamente, então também é uma dezena forte. A dezena 08 é a dezena mais ausente da linha, dentro dos últimos 20 concursos, ela jamais ficou tanto tempo sem ser sorteada, e deve estar retornando no concurso 1982. E a dezena 10, apesar de ter ficado de fora do último concurso, é uma dezena muito forte, e que não costuma ficar tanto tempo sem ser sorteada, e deve estar saindo neste concurso. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Vamos apostar nas dezenas 13, 14 e 15. A dezena 13 já está sendo sorteada a 7 concursos seguidos e não pode ficar de fora dos nossos jogos. A dezena 14 já está com um atraso de 2 concursos e pode retornar nesse concurso. E a dezena 15 foi sorteada no último concurso e com certeza é uma dezena muito forte também. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 16, 17 e 20. A dezena 16, apesar de não ter sido sorteada no último concurso, é sempre uma boa opção para esta linha. A dezena 17 vem melhorando sua frequência, já saiu por duas vezes seguidas e pode continuar saindo. E a dezena 20 saiu também no último concurso e geralmente quando ela sai uma vez costuma sair mais vezes seguidamente. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos acreditar nessa linha nas dezenas 23 e 25. São as dezenas mais regulares da linha, a dezena 23 já saiu por duas vezes seguidas, porém sua maior sequência nesses últimos 20 concursos foi de 5 vezes sendo sorteada, então é uma boa opção. E a dezena 25 retornou nesse último concurso, e vamos acreditar que ela retome uma sequência, assim como fez alguns concursos acima.